Bora lá encontrar o x. Vem comigo encontrar o x. Galera, eu quero encontrar o x. Se eu sei o valor de y mais e, olha para cá, vou até trazer para cá. x mais y mais e igual a 270. Cara, eu te, quero encontrar o x. Cara, se eu souber o valor de y mais e, eu acho o x. Opa, eu sei o valor de y mais e. Quanto é y mais e? 190. Então, eu vou pegar esse carinha aqui. 190 e vou substituir exatamente aqui ó que é y mais e então vai ficar com a brincadeira x mais 190 igual a 200 e deixa eu aqui igual a 270 maravilha Deixa eu botar aqui igual a 270 190 tá somando vai para lá o que diminuindo então x é 270 menos 190